E aí galera, beleza? nata com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui e hoje mais um videozinho curioso pra vocês. O seguinte, como vocês estão vendo, são coisas que tem dentro do jogo, e praticamente é, 90-95% dos jogadores viram essas coisas. Então, 7 anos de GTA. E prova olha, lá, olha lá, tá vendo? O que é isso aí galera? São os erros O GTA ele é um jogo Sensacional E até os erros, os bugs é, São incríveis E o Vulco ele lista aí Olha lá, ó. erros Dentro do game, beleza? Muito da hora Não é o primeiro vídeo que eu assisto Já assisti vários ele mostrou muito, muito, muito, muito erro, muita falha mesmo, ó. Loja de bike, a cadeira tá no. É, isso daí é uma, uma, uma parada assim que a gente costuma ver nos jogos, né, mano? Ó, vamos ver. Ué? Como assim, velho? Que que é isso, velho? Viu que da hora, mano? O carro tava tá em cima do... do... Olha lá, olha lá, olha lá. Então, erros são coisinhas bem pequenininhas, né, mano? Mas que é interessante. Ó lá. Ó oh, o motor. E foi algo que foi adicionado depois de um tempo. Nesse carro não tem, ó. Pode ó. É porque é uma versão antiga do, do jogo. E aí depois a Rockstar trouxe esse carro com o motor pra fora. E ela colocou ali o sistema ali do motor mexendo. Ó, oh, velho, qual que é o... A sombra? Pera aí. A visão ali ó, do. As balas na água. Vamos ver. Ah, não pega na, na quina da, da piscina? Ah, as cápsulas Tá mostrando que as cápsulas somem ali, ó Na água É, mas isso é uma parada bem É uma parada, mano Que pra você perceber, cara Tem que ser ninja, velho E muito detalhista onde está o erro? em inglês cara. Eu não consegui. o cara caiu e foi para trás? ó, oh, vamos ver. a luz. ah, não tem a luz olha lá. não tem a luz irmão. Ó, oh, mais um bug de renderização. É muita coisa no GTA, né, cara? Olha lá. Ah, isso aí a gente já viu várias vezes, né, cara? Em lugares assim, né? Até de God Mod que os caras varavam. Quem lembra da época? Textura ali não tem. Nossa, oh, tem dois Michael. Pera aí, vamos ver qual é o erro. Ah, vamos ver o outro lado. <risos> a gente vai ficar à esquerda a esquerda, né Vamos ver qual que é O vidro, ah, não vai ter vidro Quando sobe não tem Caraca, velho Que absurdo do Bill e não tem vidro. Ah, que o Que o vidro... Tá ligado? que o vidro, ele baixa, ele sobe e desce, né? Ué, tá pegando sol. Dois tá esse sol aí, velho? Ué. Caraca, irmão. O cara tem... que cara, pra fazer uma parada dessa aqui, ele não tem que fazer nada na vida, né, mano? O que é aquilo ali? É o, a mola, né é o amortecedor, né? É amortecedor. Tá com o amortecedor, passa ali... Ah, cara, não marca, ó, marca só na, ó lá, ó, marcando pneu no, na montanha não marca, ó lá, ó. É, ali, ali marcou, passou tipo um, na montanha não, <risos> top demais, né, velho. Muito lesgal, é isso aí. Galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. O GTA ele tá. Ele teve uma atualização e a minha versão que eu uso antiga ela deu algum problema. Que sempre que quando atualiza eu, eu guardo uma versão antiga porque demora um pouquinho para é, os caras atualizarem os mods menus para a versão 9 Então eu sempre uso uma antiga. Só que essa atualização ela atrapalhou até a, a versão antiga. Eu não tô conseguindo entrar pra gravar vídeo até ia gravar um vídeo aí sobre o Corona e tal, mais um vídeo sobre o Corona, o GTA ali, e tô sem acesso, não pode fazer essas paradas. Mas é isso aí, o vídeo original na descrição, espero que vocês tenham gostado, se gostou, compartilha, inscreve no canal, obrigado pela moral, até a próxima, Oi.